Karen estava elucubrando uma forma de se manter próxima de Vito, que ela considerava sua âncora no plano de enriquecer, não permitindo que o barco da sua vida continuasse navegando sem rumo, mantendo-a cativa no mar da pobreza. Sonhava com o oceano da fortuna. Mas, no lar do Zorepe, que forças teria para manusear os fatos, direcionando as circunstâncias para a prosperidade do seu plano? Sentia-se mais ou menos alijada daquele processo que ela própria criara, uma vez que Gino não lhe participara a remoção de Vito, nem mesmo trocando uma única ideia com ela a respeito. Todos esses pensamentos eram só seus. Seus contumazes companheiros invisíveis tinham permanecido junto a Vito, atendendo o convite de Letes. Antes, tinham ido para a casa dos Orepes e foi lá que, após ouvir o diálogo de Gino com os pais, mais sensibilizados ficaram. Letes, aliás, sem ser nomeado, era agora seu chefe. Tinham acompanhado a leitura feita por Rita sobre eutanásia, cujo entendimento consolidaram e, logo após, ouviram Gino expor a lógica espírita usando outras palavras, mas trilhando o mesmo raciocínio do texto evangélico. Karen, sozinha, isto é, sem a assessoria nefasta que até então cultivara, não tinha a mesma desenvoltura mental. Estava confusa. Surpreendi-me, interrogando-me. — Pois então, você não é o anjo da guarda dela? O que está esperando para ajudá-la? Tomei a iniciativa, sugeri mentalmente ao doutor Marcos que, levando Karen, fosse visitar Aurélia. Sabia, nos últimos instantes, como encarnada, pois Florencio, de algum ponto indefinido pelos carnais do pensamento, me alertara disso há pouco. Marcos registrou minha a sugestão e anuiu, convidando-a. Karen, Gino solicitou-me examinar os filhos de Aurélia, a outra companheira de Vito. Você não quer me acompanhar? Fazendo o convite, Marcos atrapalhou-se um pouco ao qualificar Aurélia. Mas estava convicto da necessidade de ela ser amparada e Karen era a pessoa mais indicada para fazê-lo, até porque havia assumido tal compromisso junto a Vito. Karen aceitou de pronto. Junto de Marcos, adentrou o hospital municipal e, ao serem conduzidos à enfermaria coletiva onde estavam os pacientes aidéticos, puderam confirmar toda a pungente extensão do drama que advém da AIDS. Ali, só havia pacientes considerados terminais, praticamente sem qualquer tipo de assistência oficial, pois poucos enfermeiros aceitavam encargos junto a eles. Não fosse pelo trabalho voluntário de alguns jovens assistentes sociais, inexistiria até mesmo aquele precário atendimento. A higiene a desejar, vários pacientes estavam em meio a seus excrementos, pois o controle funcional das suas necessidades fisiológicas desaparecera ou estava prejudicado, como acontece na fase terminal da síndrome. Os pacientes que não estavam prostrados traziam um indelével olhar de espanto, de medo, de pavor mesmo. Médico, Marcos conseguiu dominar-se. Karen, contudo, fraquejou. Apoiou-se no braço dele que, percebendo, encorajou-a. Jesus está conosco e por isso nada deverá nos impedir de ajudar Aurélia. E... Dirigindo-se a uma enfermeira que passou por ali, Marcos indagou por Aurélia. Anitta, enfermeira, sem demonstrar a mínima consideração, demorou a responder. — Está por aí, morrendo? — Não há nenhum atendimento profissional para esses doentes? Indagou o médico, controlando-se. — Não, não há, respondeu desafiadoramente Anitta. — Só voluntários, que agora estão de férias, ficam por aqui junto desses. Não pôde terminar a frase, pois Marcos indignou-se reagindo. — Sou médico infectologista e pretendemos remover a paciente. — Pois não, doutor. Mudou o tratamento como num passe de mágica. — Por gentileza, acompanhe me Levado a uma salinha contigo à enfermaria, o que se via punha a mostra até onde o ser humano por vezes se degrada, ou é degradado por semelhantes. Três camas num ambiente escuro, propositadamente escuro, eram ocupadas por três enfermos confinados, já não mais parecendo gente. Lá estavam despojos putrefatos de três pessoas, provavelmente nascidas saudáveis no primeiro dia que viram o sol e que agora tinham mergulhado nas trevas. Só a misericórdia divina poderia impedir o ensandecimento de quem quer que fosse ali confinado. A Aurélia era uma daquelas pessoas. Karen, vendo-a, não conteve uma exclamação de horror. Onde estava aquela doente que vira há alguns dias? Como podia ter chegado aquela horrível situação com pedaços de carne faltando no rosto? Marcos adiantou-se e, sem que Anita ou mesmo Karen indicassem quem era Aurélia, dirigiu-se a ela. Achegou-se à cabeceira, onde insuportável cheiro quase o sufocou. Colocou a mão na testa de Aurélia, que respirava com dificuldade a longos espaços. A enfermeira não acreditou que alguém tivesse a coragem de encostar naquilo conforme pensava. Mais espiritualmente que como médico, Marcos percebeu que a mulher estava à pequena distância da fronteira que separa vida material da espiritual. Acariciou o rosto de Aurélia e orou em voz alta. Divino amigo, por caridade, rogamos que abrace nossa irmã Aurélia, recebendo-a em seus braços amorosos, Permita, Senhor, que um dos seus mensageiros a acompanhe nesta difícil viagem que ora se inicia para ela. Louvado seja, Jesus amado. Karen e a enfermeira, absolutamente indiferentes quanto à compaixão quando ali tinham adentrado, choravam agora. A Aurélia, num último gemido, abriu os olhos e não viu Marcos e as duas mulheres, mas sim uma luz que se aproximou dela e a envolveu, proporcionando-lhe paz. Era seu anjo da guarda. Sua desencarnação foi serena. A enfermeira, que jamais contara quem quer que fosse as estranhas visões que tinha sempre que estava ali, viu a luz também. Não teve a menor dificuldade em entender que a luz era resultante da prece feita por Marcos e proveniente do mundo espiritual. Sendo a primeira vez que assistiu a um daqueles pacientes desencarnar com suavidade, sentiu no íntimo brotar piedade pelos outros, que não tardariam a ir se encontrar com Aurélia. Talvez seja bom fazer uma prece toda vez que um deles estiver à beira da morte, pensou. Homologando as suspeitas que tinham seus parentes de que era médium vidente, tão logo teve esse pensamento, viu Letis e me viu também. Sorrimos para ela. Levou a mão à boca, abafando um grito de espanto. Fizemos um gesto fraternal, acalmando-a. Ver-nos para ela naquele instante teve o efeito de uma ordem de Deus para que nunca mais deixasse de orar pelos pacientes a seu cargo. A Aurélia era órfã de pai e mãe e tinha poucos parentes. Gino tomou todas as providências para o féretro. Não teve a menor dificuldade em convencer seus pais a comparecerem ao enterro, realizado com discrição. Apenas uma tia de Aurélia foi ao enterro, a que estava cuidando provisoriamente das duas crianças dela. No velório, Gino apresentou Karen a seus pais, informando ser assistente social da usina, que vinha assistindo a Aurélia há algum tempo, a pedido de Virto. Desde que iniciara suas atividades na usina, Karen trabalhava no ambulatório por ordem de Gino. O ambulatório, já então apto a ser usado, aguardava apenas os assistidos, que não tardaram. Sem qualquer cerimônia de inauguração, conforme ordens de Gino, em menos de uma semana a creche já possuía mais de 30 criancinhas. Também nessa primeira semana, dois partos foram realizados ali precariamente pela urgência. Nesse ínterim, Marcos providenciou o exame sanguíneo dos dois orfãozinhos, filhos de Vito e Aurélia. Gino, mais dedicado ao atendimento a Vito do que aos negócios administrativos do grupo OREP, poucas vezes esteve com Karen. E, mesmo nessas poucas vezes, de forma superficial. Marcos visitava diariamente o lar dos OREPs examinando o estado de Vito. Para ele era inexplicável o que fizera aquele paciente ter seu estado mórbido estacionado. Muitas vezes, Marcos surpreendia Gino ao lado do irmão, lendo em voz alta trechos de O Evangelho segundo o Espiritismo. — Só pode ser milagre — pensava. Comentou com Gino que era admirável o fato de o irmão estar resistindo, só podendo atribuí-lo ao tratamento espiritual que recebia naquele lar. Interessando-se pelo Espiritismo, Dino emprestou-lhe um exemplar de O Livro dos Espíritos, explicando que aquele, lançado em 1857 na França, havia sido o primeiro dos cinco livros básicos da doutrina espírita, codificada por Arlan Kardec. Marcos, em dois dias, leu a obra quase toda. Em visita médica, Vito confessou a Gino que estava vivamente impressionado com o que conseguira apreender dos fundamentos filosóficos espíritas. Nessa oportunidade, Gino convidou-o a assistir uma reunião mediúnica no centro espírita que presidia. Explicou ao amigo que o convite estava sendo feito sob forte intuição, pois, para ser participante daquelas reuniões, sempre era norma ver uma preparação doutrinária. Marcos aceitou um tanto por curiosidade e outro tanto porque cada vez mais se intrigava com a eficácia do tratamento espiritual dispensado a Vito. Marcos foi ao centro espírita desarmado de quaisquer preconceitos, mas com a mente atenta aos menores detalhes. Testemunhou o desprendimento dos médiuns, possibilitando o amparo de vários espíritos sofredores. Gino havia explicado que a reunião mediúnica espírita tem por finalidade esclarecer os espíritos desencarnados que vagueiam pelo mundo espiritual, desorientados ou com ideias fixas. Tais espíritos, invariavelmente em estado de necessidade, são trazidos por decisão de protetores celestiais, desde que demonstrem vontade de melhorar ou arrependimento de algum erro. Por vezes, também, são conduzidos espíritos recalcitrantes, de má índole, insensíveis ante os males que causam a encarnados, aos quais odeiam ou dos quais se tornam vingadores. Em ambos os casos, porém, todas as decisões têm por base a lei de justiça, merecimento dos atendidos. Mesmo no segundo caso, nos quais aparentemente não há mérito para o auxílio, são buscados créditos morais ao longo das incontáveis vidas, mesmo nas mais remotas que todos temos. Antes da reunião, Gino prestou alguns esclarecimentos a Marcos, informando ao amigo que os médiuns que emprestam seus órgãos vocais a esses espíritos são denominados psicofônicos. Já os que os esclarecem são os esclarecedores, também chamados de doutrinadores. Os que veem espíritos são videntes. Os que ouvem vozes espirituais são maldientes. São chamados psicógrafos aqueles que escrevem as mensagens advindas do além de forma consciente ou mecânica. Explicou ao amigo que tais denominações referiam-se às mediunidades mais comuns, havendo muitas outras. Marcos louvou intimamente a pontualidade para o início da reunião, bem como, no segmento, a disciplina das manifestações espirituais, inexistindo histeria, gritos ou gestos violentos. Nos diálogos entre desencarnados e encarnados, se o tom dos primeiros era de angústia ou revolta, dos segundos era de respeito, tolerância e amizade. Mas o que mais impressionou foi a lógica dos esclarecimentos sobre vários aspectos, ratificando o que havia lido em O Livro dos Espíritos, com quanto apresentado com outras palavras. Continuidade da vida após a morte, justiça de Deus, segundo a qual só é sofredor aquele que se afasta do bem, multiplicidade de vidas terrenas, isto é, reencarnação, Valor do perdão das ofensas, ensejando paz ao ofendido. Eficácia da prece, não apenas nos momentos difíceis, mas sempre. Marcos, duvidando de início da autenticidade das comunicações das almas do outro mundo, levou um grande susto, talvez o maior de toda a sua vida, quando... Já no final dos trabalhos, um espírito, por meio de um médium, chamou-o pelo nome. — Marcos, quanta alegria em revê-lo! — Hã? — Quando desencarnei naquele acidente, estávamos no meio do caminho, continuou o espírito. Marcos lembrou-se que um colega, grande amigo, Natanael... Havia desencarnado antes de se formar médico num acidente com motocicleta. — Fui trazido aqui pela bondade de Jesus — disse o espírito. — Estou sendo preparado num outro curso daqui deste lado para seguir trabalhando na medicina também. Marcos estava algo indeciso. — Sou Natanael — confirmou o espírito. — Natanael? — — Sim, Marcos. Agradeço a Deus a felicidade desse reencontro. Não foi por acaso que você está aqui hoje, nem eu. Tenho uma importante pergunta a fazer lhe Você aceita que eu o acompanhe nos seus trabalhos junto aos doentes? Marcos estava emocionado, mas vacilante. — Acompanhar-me? Como? — Como simples assistente do seu anjo da guarda, quando concluir o curso que estou fazendo. Desfazendo de uma vez qualquer dúvida que porventura ainda pairasse em Marcos sobre a veracidade de sua identidade, Natanael completou: Lembro-me que no início do nosso curso havíamos combinado instalar uma clínica pediátrica quando formados. Depois, com a evolução do aprendizado, mudamos de ideia. Lembra-se? Optamos por trabalhar juntos na área de infectologia. Pois bem, da minha parte está de pé o projeto. Só Marcos e Natanael sabiam disso. Natanael! Natanael! Marcos, em grande emoção, ratificou. Que Jesus te abençoe! Para mim será uma felicidade incomparável tê-lo como orientador, até quando Deus permitir. Obrigado, Marcos, brincou. Se houver um orientador, não serei eu, pois não concluí o curso. De qualquer forma, estaremos juntos nós três. Nós três? Perguntou Marcos. Sim, você, eu e Jesus, o orientador divino. A saída, Gino causou nova surpresa ao amigo médico. Marcos, gostaria que você assumisse a direção geral do ambulatório da usina, inclusive administrando todos os demais setores assistenciais que ficarão subordinados a ele. Não passo de um simples médico e você quer me transformar num executivo, o que eu poderia oferecer em termos de administração? Marcos ponderou, grato e comovido. Tudo. Você não estará sozinho. Terá autonomia para decidir e providenciar o que for necessário. Poderá contratar os auxiliares que precisar, cuja escolha será só sua. Pense bem e me dê a resposta quando decidir. Gino, você é muito generoso comigo. Acho que você é que deve pensar um pouco mais antes de se decidir pelo meu nome para tão importante cargo. Talvez seja prudente ouvir seus pais. Já ouvi... Aprovaram na hora a ideia de você ser o responsável pelo ambulatório. Lá, o trabalho será mais de compreensão e tolerância do que propriamente material, pois a clientela a ser assistida, na maioria, é formada de pessoas rudes, pejorativamente chamadas de boias frias. Minha área é infectologia. Marcos disse depois de pensar um pouco. Sei disso. Aliás, convidei-o porque, além do atendimento médico no ambulatório, pretendo instalar em separado uma casa para atender a aidéticos, sejam oriundos das nossas empresas ou, principalmente, deste centro espírita. A direção técnica também será sua. Quase todos os dias, alguma família nos procura no centro espírita, em desespero, por ter algum parente com AIDS e não ter como assisti-lo. O governo atende a idéticos, na verdade, mas essa tragédia evolui além das instalações existentes nos órgãos oficiais. E o tratamento particular, como sabemos, é caríssimo. Marcos lembrou-se da visita a Aurélia. Deus nos ampare, Gino. Estarei com você nessa tarefa, tão certo como Natanael e Jesus estão conosco neste momento. Decidiu ali mesmo.